Fala aí galera e que curte o meu canal, beleza? Aqui quem fala é o Lucas, motorista de aplicativos da cidade de São Paulo e hoje eu vim trazer esse vídeo aqui para passar a minha estratégia que eu utilizo para gastar a menor quantidade possível de combustível e ter faturamento super acima da média. Então, se você é um motorista que só reclama, fala pô, não estou ganhando dinheiro, pô, Uber não vale a pena. Pô, Uber não sei o que, então meu, assiste esse vídeo até o final que eu vou te passar a minha estratégia E se você for uma pessoa que realmente fala, ah, isso aí não existe, é mentira, não sei o que Meu, já sai desse vídeo, já fecha, não vai acrescentar em nada a sua visualização pra mim, beleza? Porque a intenção que eu criei esse canal é exatamente pra trazer um melhor conteúdo Pra pessoas que querem ser acima da média Se você quer ser um motorista fracassado e tudo mais, então meu, continua sendo seu motorista Continua fazendo a sua forma de ganhar, porque aqueles que assistem o meu canal, eu quero trazer a melhor forma possível para maximizar os seus ganhos, beleza? Então vamos para a primeira dica, a primeira dica não é nada extraordinário, é algo que muito motorista deixa passar no uso do combustível, que queira ou não, para a gente maximizar os nossos ganhos, a gente precisa fazer com que o combustível ele renda mais, e qual que é a melhor forma de render mais? Se você pensou que é exatamente não forçar muito o acelerador, manter o pé um pouco mais leve, então você está certo, é exatamente isso. Porque a forma que você pode melhorar o uso do seu combustível é saber utilizar a força no, no acelerador, saber o momento certo de trocar de marcha. Meu, tenta dar uma estudadinha direitinho, como é que quais são os momentos certos de trocar de marcha. Nesse, nesse quesito eu não vou me estender muito. Então vamos para a segunda dica, que é exatamente você abastecer o seu veículo em postos de confiança. Se você é o tipo de motorista que abastece em qualquer tipo de posto que apareça que esteja, um, vamos supor, abaixo da média do valor do combustível em outros postos, meu, tome cuidado. que geralmente o combustível desses postos, eles são adulterados, eles colocam água, não sei o que eles fazem, mas com, faz com que o rendimento do combustível se torne muito inferior do que aquilo que você colocou. Que nem no meu caso, eu tenho um Ford Ka Sedan modelo 2019, locado de locadora, e esse carro ele faz uma média de 9 a 11 km na cidade, que eu uso exatamente as estratégias que eu estou passando para vocês. Eu sou um motorista que eu mantenho o meu pé o mais possível leve no, no acelerador, e fora isso, eu abasteço nos melhores postos, só abasteço nos postos Ipirangas. e no Ipiranga se você já deve ter recebido a notificação do aplicativo, aí você ainda tem mais 5% de desconto com a parceria que a Uber fez com, com os postos de Perang. Ou seja, aqui na minha cidade, o etanol, o que eu pago no, no meu veículo, que eu faço uma média de 9 a 11 quilômetros, eu pago 2,26 o litro. Ou seja, mesmo, é muita economia. Quer ou não, eu consigo muito mais combustível, e se eu fazer com que esse combustível renda mais, queira ou não, muito mais dinheiro no meu bolso beleza e a terceira dica que eu tenho para dar para vocês antes da arrasadora que vai fazer com que seus ganhos maximizem é exatamente você abastecer o seu veículo sempre de manhã porque de manhã Lucas porque geralmente à tarde e até um pedaço da da noite vamos por até umas 9, 10 horas da noite o que acontece? Nem sempre o que você está colocando ali de litros é exatamente o que você está pagando. Principalmente no caso da gasolina. Por quê? Porque quando o combustível ele fica no... sei lá o nome daquele negócio que eles têm, no... onde eles reservam a gasolina, o calor do solo, queira ou não, ele, geralmente nos dias quentes, né, nos dias de calor, ele reflete para a bomba que está lá embaixo. E a gasolina, queira ou não, ela dilata quando ela está... Muito quente. Então o que você coloca, que ou não, é uma gasolina que está um pouco dilatada. E quando ela esfriar, ela volta ao volume normal. Um dos segredos que grande parte dos motoristas tops utilizam é sempre abastecer o veículo de manhã. Porque aí o combustível ele está no, no seu volume normal e vai render muito mais dentro do seu carro. Beleza? E agora vamos lá para a última dica arrasadora. Aquela que vai aumentar os seus ganhos consideravelmente. E é o que eu realmente uso todos os dias. Que faz com que meus rendimentos aumentem que é você trabalhar sempre com o aeroporto da sua cidade queira ou não o aeroporto sempre sai em viagens longas queira ou não essas viagens longas são sempre as que vão maximizar os seus ganhos por quê? porque são viagens longas, não tem explicação vai sair daquele local, vai para o centro da cidade os aeroportos são um pouco mais longe do centro da cidade onde tem regiões de hotéis e tudo mais os passageiros que vêm de aeroporto sempre vão para hotéis ou vão para casa de parentes, mas não é, dificilmente você vai pegar alguns que são pra, próximo do aeroporto, mas geralmente são sempre viagens longas, tem vezes que você cruza a cidade, quando você cruza a cidade, queira ou não, você vai gastar muito menos combustível, porque você só vai pegar rodovia, vai gastar muito menos combustível e vai ter um faturamento acima da média, claro que vai ter hospedagem e tudo mais, mas quem paga hospedagem são os passageiros, então pra volta, é só você torrar um dos seus destinos e você queira ou não, não vai perder dinheiro. Mas agora eu vou passar uma dica top pra você. Como é que você sempre faz para pegar viagens pro aeroporto? Mas antes disso, eu vou fazer uma pergunta pra você. Da onde que você acha que realmente saem pessoas que vão o aeroportos? Vamos pensar aí. Vou dar dois segundos. Um, dois. Beleza. Pensou? Exatamente isso. São de pessoas que estão saindo de hotéis. Mas aí, Lucas, como é que eu vou fazer para pegar viagens para o aeroporto, então? É muito simples. Tenta se localizar o mais próximo possível de locais onde tem a maior quantidade de hotéis. Se você não sabe onde tem hotéis próximo da sua cidade, existe um aplicativo no, na Play Store, eu acredito que também deve ter para iOS, um aplicativo chamado Rebu esse aplicativo Rebu é um, é um aplicativo que ele é muito importante pra gente que é motorista. Eu não vou fazer propaganda dele porque eu não estou recebendo nada pra isso. Mas é um aplicativo que, quer ou não, ele consegue mostrar pra gente regiões onde tem a maior quantidade de hotéis, bares, restaurantes, regiões onde você consegue maximizar os seus ganhos ficando próximo daqueles locais. Então ele vai mostrar exatamente pra você onde que tem hotel se você não conhece. Se você já conhece locais onde tem hotéis e tudo mais, já tenta se localizar. Que nem, se você é aqui de São Paulo, em uma rede grande de pessoas que vão para aeroportos, é os hotéis da Ibis. Então, tem que colocar no, no GPS ali, o um hotel Ibis mais próximo de onde você está. Isso eu não vou garantir 100% de viagens que vão para o aeroporto, porque tem pessoas que também pegam para sair para locais. Mas vai aumentar muito a chance de você conseguir uma viagem para o aeroporto. Então, se você quer maximizar os seus ganhos, não deixe de trabalhar com o aeroporto. Porque, ou não, quando você vai para o aeroporto, geralmente, pelo menos aqui na cidade de São Paulo, quando você vai para lá tem uma fila virtual. E nessa fila virtual, você consegue furar essa fila se você leva um passageiro para lá. Se você leva um passageiro para lá, você tem uma prioridade de 10 minutos. E, queiro ou não, você sempre vai pegar a ida e volta. Porque, quer ou não, se você ficar nessa de ir sair de um hotel, ir para o aeroporto, voltar para um outro hotel, ir para o aeroporto e assim por diante, você vai ver que seus rendimentos de um dia... Você vai fazer uma média de 8, 10 viagens no dia E vai fechar 250, 300, 400 reais Vai depender muito também da sorte Porque quer ou não o motorista de aplicativo é sorte Se você for uma pessoa azarada, esquece Então é isso pessoal A estratégia que eu tenho pra dar pra vocês é exatamente de você sempre trabalhar com aeroportos E saber controlar exatamente o combustível que você utiliza no dia Viagens para o aeroporto, geralmente elas têm tendência de não gastar quase nada de combustível e se você fazer uma média de dois, três aeroportos por dia, você já consegue faturar essa média de rendimento. Ou até mesmo um por dia, já consegue fazer uns 250 reais facinho. Então se você gostou desse vídeo, não deixe de assistir os próximos vídeos, já se inscreve no meu canal, ativa o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos com estratégias top para maximizar os seus ganhos, para você ser um motorista acima da média na sua cidade, beleza? Eu fico por aqui, um grande abraço, fiquem com Deus, valeu, até a próxima, falou, tchau!